Fala, jovem. Beleza, goba aqui. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Deixa eu até tirar esse fonezinho aqui que eu tava em live. Explicar a situação pra vocês. Eu tava em live agora há pouco. Se você não sabe, eu faço lives aí de edição na prática. Eu editando aí na prática projetos reais para clientes reais. E durante a live, algumas pessoas me fizeram a seguinte pergunta. Gobá, como que você faz pra fazer o corte tão rápido nas suas edições? E como essa é uma dúvida de várias pessoas, eu resolvi gravar esse vídeo aqui ensinando essa técnica que eu utilizo. O que que eu faço para fazer os recortes de uma forma tão rápida, beleza? Mas antes de começar já deixa seu like, se inscreve no canal para fortalecer e não perder nenhum próximo vídeo, não esquece de ativar o sininho também, beleza? E deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida relacionada à edição no Adobe Premiere, beleza? Que é o programa que eu utilizo. Eu tô aqui com o meu primeiro aberto, ó eu Tava justamente editando este projeto aqui Que é do Kim Viegas, inclusive se você não sabe Eu sou diretor audiovisual lá Eu faço a pré-produção, a produção e a pós-produção Lá do canal dele e algumas partes Do Instagram também, beleza? Vou deixar o link aí na descrição ó, se você curte tatuagem, Se você curte um trampo realista, né? É mais o estilo que ele é focado Que ele é especialista, se inscreve aí no canal dele E segue ele lá no Instagram Que tem bastante conteúdo foda, beleza? Mas beleza, eu tava editando esse projeto aqui E eu tava que editava, ó, eu fazia aqui, ó pegar pegava essa parte, pegava e editando assim, eu tava recortando e ninguém não tava entendendo nada, Gobai, como que tu faz esses cortes tão rápido, e é justamente isso que eu vou te ensinar, beleza? Essa parte aqui já, já tá editada, vamos pegar daqui pra frente, beleza? Ó, tá o um arquivo completão, eu vou retirando as partes que não servem e vou deixando as que servem, beleza? O que eu vou fazer? Ele falou uma frase aqui, ó, aqui teve um momento de pausa, deixa eu marcar aqui, ó, eu quero tirar daqui até aqui, ó, eu quero tirar esse pedaço, beleza? Existem algumas formas possíveis de fazer isso, você deu play aqui, beleza identificou que aqui tem uma pausa exatamente aqui tem uma pausa o que você pode fazer, método 1, você abre a ferramenta de corte, que é a letra C e você clica aqui, beleza que vai ser o ponto inicial do seu corte você vai até onde você quer cortar né? a parte que você quer tirar, você faz o corte seleciona esse clipe e apaga, beleza, nesse espaço aqui você clica e arrasta, essa é a primeira forma, é a forma que mais demora é a forma que provavelmente vai te dar mais dor de cabeça, porque em algum descuido seu você pode desvincular, desincronizar áudio de vídeo, você pode mexer onde você não tava querendo e você nem sequer viu que você mexeu, beleza? Segunda forma, eu tô com meu clipe aqui, ó, eu quero recortar daqui, novamente, eu vou abrir a ferramenta de corte, que pode ser ou aqui na esquerda ou a letra C, como o próprio programa já fala, né? É a hotkey natural do programa. Beleza, eu coloquei aqui e eu quero descartar todo esse, esse espaço. Eu vou fazer o corte aqui no final também, só que em vez de deletar e arrastar, igual a gente tinha feito, deixa eu voltar, eu só vou selecionar, segurar shift e apertar delete ele já vai pegar tudo que estava no final do meu corte e vai fazer esse ajuste né? ele vai tirar essa parte e tudo que estava na frente ele vai trazer para o recorte anterior para o momento onde foi o início do meu corte, beleza? Essa é a segunda forma. Terceira forma é fazer essa primeira e a segunda forma, só que em vez de você fazer, apertar o C ou ir na ferramenta e clicar na timeline, você vai utilizar a tecla de atalho que é a de aplicar edição em todos os clipes. Para você ter certeza, ó, você vai vir aqui, ó, tecla de atalho, beleza? No meu tá na letra X, mas ele por padrão ele vai encontrar o Shift K, né? Que ele vai estar tá aqui Ctrl Shift K, ele ele vai estar tá aqui. Para eu mudar, eu só cliquei no X aqui e coloquei aqui, ó, adicionar edição a todas as faixas. Essa é a função que vai fazer com que eu consiga cortar todos os meus clipes, né? Em um clipe só você vai ver que não tem diferença, ó, eu tô apertando X X X. Mas se você tiver vários clipes, ó, tenho três clipes. Se eu apertar com C, ele vai recortar só um, ou seja, eu tenho que recortar os três. Com X não, ó. minha agulha tá aqui, eu apertei X, ele já recortou todos os clipes, tanto de áudio quanto de vídeo, beleza? Ele só não vai recortar as faixas que estão bloqueadas aqui através desse cadeadinho, beleza? Deixa eu voltar aqui, pegar só uma faixa, beleza, tô com X aqui, ou seja, a segunda forma, ou selecionei, pô, já viu que foi muito mais fácil do que selecionar e tudo mais? Agora a segunda forma, só que utilizando X, ó, X, seleciona, Shift, Delete, pronto, já recortei. Agora vem a forma que eu mais utilizo, é a que mas gosto e é que me dá muita agilidade na hora da edição, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou marcar o ponto inicial do meu corte, ou seja, eu venho aqui, trago a agulha pra onde eu quero, aperto o X, beleza, já fez a marcação. Em vez de eu fazer aquele processo todo de fazer o recorte aqui selecionar, apagar ou arrastar e tudo mais, eu vou simplesmente chegar onde eu quero fazer o corte e apertar a letra Q, ó lá, ó ele apagou tudo. O que ele vai fazer? Como o meu corte já tá aqui, ele vai pegar aonde tá a posição da agulha e vai excluir tudo que tá para trás dela até ela achar o próximo corte. Ou seja, ela vai excluir da agulha e vai pegar tudo que tá à frente dela e jogar pra trás, ó. Pronto, jogou pra trás. Tem como eu fazer isso também só que invertido, em vez de ser pra trás, ser pra frente, beleza? Aqui tá o meu corte. Eu quero pegar e cortar toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui da frente e trazer essa parte pra trás, né? Pra, pra fazer a junção. Em vez de eu fazer o X, selecionar e apertar Shift e Delete, não. Eu já tenho o meu corte aqui, ó. Eu vou simplesmente chegar aqui e apertar o W agora. Antes era o que, agora é o W. Ó lá, pronto. Ele já trouxe tudo pra frente e excluiu tudo que tava na frente até o próximo corte. Fechou? E essa é a dica, galera. Essa é a forma que eu edito, essa é a forma que eu faço os meus recortes, né? Depois que eu comecei a utilizar essa técnica, utilizar as teclas de atalho que o próprio programa fornece pra mim, eu comecei a editar muito mais rápido e ganhar muito tempo aí nas minhas produções, beleza? Essa foi uma dicasinha rápida que eu queria tra trazer pra você. Você percebe que eu tô até sem iluminação, a iluminação tá lá no meu carro. Ontem foram 5, 6 horas de gravação com o Kim pra gravar esse vídeo aqui que vocês estão vendo, aí eu na preguiça acabei deixando a iluminação lá no carro, tô só com a câmera aqui, mas o importante é passar o conteúdo, beleza? Pelo menos tô me preocupando com áudiozinho bacana, com enquadramento legal, beleza? Mas de resto é isso, eu vou ficando por aqui, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum próximo vídeo, eu trago muito tutorial, dica, faço live editando na prática, esse vídeo aqui saiu de uma live, né? A ideia surgiu de uma live, enfim, para você não perder nenhum desses conteúdos, se inscreve, ativa o sininho e deixe aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida que eu vou ter o maior prazer de te responder e te ajudar aí na sua missão, nessa sua jornada, beleza? E se eu ver que é a dúvida de mais de uma pessoa, não é uma dúvida isolada, né? Se várias pessoas tiverem essa dúvida também quem sabe eu não trago um vídeo exclusivo respondendo aí a sua pergunta, beleza? Ah, e segue lá no Instagram também que lá eu posto bastante conteúdos, behind the scenes mostro o dia a dia das produções e tudo mais lá, tem bastante conteúdo pra você também, beleza? E é isso eu vou ficando por aqui, valeu! Falou!